Salve, salve pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo de dicas de inglês. Estamos aqui de novo com o professor Max, e hoje vamos falar sobre 10 expressões britânicas que o pessoal geralmente usa aqui na, na Inglaterra, no Reino Unido, e na Irlanda também, né? Sim. Então vamos lá, vamos à primeira expressão britânica. Bom, eu acho que a primeira coisa, só pra gente explicar o que é slang, uma coisa que o brasileiro confunde bastante é, a, é essa palavra slang né? em português a gente fala gírias, gírias. Né? no plural né? e, e em inglês a gente não tem não tem o plural né? o que a gente porque o slang é, quer dizer informal language então todo ah, tipo é. de linguagem informal né? ah. então é slang o que pode acontecer é você dar esse adjetivo você classificar por exemplo palavras então você pode falar slang words slang expressions mas você nunca vai falar slangs com slangs né? Ah, tá. Então, Sim. slang não tem no plural. Não tem no plural, né? Então, uhum. é incontável, né? Que a gente Entendi. chama. Então, assim, slang words, slang expressions. E é isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre slang words and slang expressions. Entendi. Ok? Legal. É isso é aí. Essa primeira, Bom, então? a primeira é... Are you having a laugh? Ok? Então, isso você vai falar quando você... alguma Falou alguma coisa muito bizarra. Uhum. E, tipo, você nem acredita. E você acha que o cara tá brincando. Uhum. Você pode falar... Are you having a laugh? Né? E se a gente usar... O, o, o sotaquezinho cockney uh -huh. não vai falar o H. Are you having a laugh? Uh -huh. né? Então uh -huh. fica mais ou menos assim. Se vocês lembram do vídeo anterior, é. vou colocar aqui o, o vídeo anterior que a gente falou do, do sotaque do acento cockney, né? Que eles tiram o H uh -huh. e... e eles não pronunciam os T em algumas e não palavras. Os eles é. substituem por glottal stop. Exatamente. Aí a gente tem também o uh, bog, que é banheiro, né? Que, então ao invés deles falarem toilet. Eles falam BOG. É claro, gente, uhum. vocês têm que lembrar que vocês têm que usar isso em um num ambiente informal. Sim. Lógico, está entre amigos e tal, tá também emprego conversando. e começar a usar. Por favor, não fala, nem falei isso, can I use the BOG? <risos> não vai dar dessas que não, não, não vai rolar, não. né? Então você pode falar isso quando você estiver com os amigos e tal. Uhum. Que, I need to use the BOG. Uhum. Ou I need to go to the BOG. Uhum. Então, você pode usar isso que não tem problema, tá? E BOG, que na verdade é pântano, né? Então você vê que a associação deles do banheiro com o pântano. É, então, que Seria é tipo usar casinha, né? É tipo Porque assim. Antigamente no Brasil teria, tinha casinha, então é, alguns falam né, vou usar casinha, vou na é, casinha. É, usar casinha. Então é, seria uma, só, só uma associação. Assim, é, exatamente. É. Só pra analogia, né? Pra é. conectar. Tem isso cara. mesmo. É isso mesmo. Tem uma que é bem legal também, mas aí você vai usar, vai falar bollocks. Quer dizer besteira. Ah, bobagem. Né? Bollocks. Falou alguma coisa? Bollocks. That's bollocks. That's a load of bollocks. Né? É, não, um monte de besteira. Falou um monte de bobagem aqui. É. E uma outra palavra também, que é chav que essa palavra, na verdade, ela, ela fala sobre um grupo de pessoas, né, que são aquelas pessoas mal educadas, que não tiveram educação mesmo, são pessoas violentas até, uhum. então é um grupo realmente de pessoas que, que vivem uma vida mais mais simples, assim, mas eles são, eles não gostam de trabalhar, então eles são violentos e eles tinham as pessoas na rua. Então, eles ficam pedindo cigarro, eles ficam pe pegando o resto de bebida, né? Então, que são os chaves, né? Uma hora a gente pega um vídeo para falar um pouquinho, para entrar um pouquinho mais específico nesse ponto, mas se alguém for chamado de chave, você pode crer que é uma pessoa que... que Uma pessoa baixa, né? E que realmente fala o inglês de menos prestígio também. Seria como o homeless ou não? Não, não seria. É, outro, outra não. é outra categoria. É realmente um grupo, É um grupo de... É igual, por exemplo, a gente tem o termo yob. Que é o boy ao contrário. é Quando aquele quando teve aqueles riots aqui, uhum. daquela galera mais nova e tal, que tava fazendo os riots. Sim, sim, sim. Então, o iob, quando você chama alguém de iob, é, você tá dizendo que aquele... É, é, na maioria das vezes, é uma pessoa... É um menino, né? Mal educado né, e violento. né Então, você coloca o iob. Aí a gente tem o Chiki, que é que seria mais ou menos o nosso folgado em português, né? Então sei lá, você fez alguma coisa, entrou, sei lá, tá passando na frente da casa de alguém, entrou, eu já vi isso, já aconteceu já. Entrou na casa da pessoa, tomou água e saiu. <risos> tipo, muito folgado, muito louco também, né? Super impertinente, Sim, né? Então indo. você pode falar, come on, you cheeky bastard. Então você pode falar, você usa sempre cheek e algum outro adjetivo, é né? Cheeky monkey, cheeky bastard. Então você pode usar pra falar, você é folgado pra cacete, hein, velho? Ah, tem um legal também que é um adjetivo bem interessante que você é vai que que, que é chuffed, né? Quando você tá chuffed, você tá muito feliz, né? Você tá, nossa, tá radiante, radiante né? é Um cloud nine. Né? Radiante, mas é, é, é, é tipo assim. É, então, não, mas é só para, é só para dar uma <risos> ideia, né? Então, chuffed. Então, é um cloud nine. A gente também tem essa expressão, um cloud nine, é né? um cloud nine. Uhum. Então, você tá muito feliz, né? Então, o chuffed é, é o que eles usam aqui. a ah, tem um outro também que é, é engraçado. e em em inglês americano a gente pode usar mess up, pode usar o mais ofensivo fuck up uhum. e aqui eles usam o cock up que é tipo estragar tudo. Né? Então he cocked up at his, at his job interview, por exemplo. Então, então putz, ele estragou tudo lá, ele vacilou ou ele falou alguma coisa que não devia. He Entendi. cocked up cock at up. his job interview. Tá? Então é, tem esse é também, é legal. É... Ah, tem o dodge que eles usam bastante também para falar alguma coisa que é por exemplo esquisita uhum. ou alguma coisa que eles não confiam muito igual tá te falando do do, do haircut uhum. então, você acha meio esquisito amigo seu cortou o cabelo tá meio bizarro aí você pode falar aí é a dodge haircut uhum. você pode falar man that's a really dodge haircut né então, você pode falar isso também porque esquisito é estranho é né? suspeito você pode falar também você pode usar o dodge para para uma pessoa uma pessoa suspeita uma pessoa meio esquisita e a gente tem também gutted quando você quer falar que você tá, meio acabado, assim, você tá, tá muito triste aconteceu alguma coisa, I'm gutted, because my, because my mother died. Okay. Então, gutted você pode usar quando você tá muito triste quando aconteceu uma coisa, você está devastated, então yeah. que a gente usa devastated, então I'm gutted because someone passed away. Né? Então, você pode usar isso. Okay. Né? E aí para finalizar a gente tem o naked, né? Que é o Naked, tô falando com a sua pronúncia americana, American. Naked, mas aqui, é claro, eles falam Naked. Então, quando você tá Naked, você tá muito cansado, né? Você tá exausto. Naked. Então, no final do dia de trabalho, você pode falar Naked. I am exhausted. Okay. Né? Então, é então, isso aí, basicamente isso bacana. aí que eu queria passar a galera. Então, eu espero que tenha sido útil para vocês, o que é importante, né? Porque às vezes pode salvar Sim. numa situação... Não sei, vai pedir uma informação ou vai apresentar alguma coisa, a pessoa Sim. fala uma expressão que você não entende, é ou entende ao contrário, né? É. E o interessante, é muito legal você poder estar numa conversa com alguém e você adicionar mais cor na conversa, né? É. Então é isso que é legal, né? Isso torna, isso torna a conversa mais colorida, vamos dizer assim, né? Com mais tempero, vamos dizer assim, né? E faz é. parte do que a gente falou no último vídeo da fluência, né? Sim, então exatamente. se você usa expressões que claro, já passou pela fase do assento e tá certinho, começa a usar expressões. De rua a pessoa é um... fala, ah, pô, o cara nasceu aqui é muito legal é o um, é. é um, é um progresso natural na verdade é. né então são palavras que eles estão eles entendem e, e soam muito muito engraçado para eles também às vezes essas, essas palavras né eles acham muito legal e, e é claro você não tá soando pedante né é. não tá falando o inglês é você tá numa está num pub e você tá falando só você tá usando só vocabulário por exemplo palavras que vêm do latim por exemplo soam bem formais, né? então não, você está usando o que eles usam no dia a dia e o que realmente adiciona mais tempero e deixa a conversa mais legal, mais engraçada, mais leve, então isso é importante bacana. também, saber disso, né? e até para responder quando você ouve, né? Então, você ouviu, você vai poder é, identificar e saber que é legal, que a conversa está rolando de uma forma informal, então uhum. é bem interessante mesmo. É bacana. Então se vocês gostaram, aqui embaixo tem a lista de todas, todos os verbos que a gente falou, assim como também no vídeo foi aparecendo. É mas vocês podem olhar aqui e dar uma estudada. Espero que tenha, se... Se... Hoje tá foda. <risos> Espero que tenha sido. Hoje tá Espero tenha sido útil para vocês o vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou, galera. Valeu.